A amizade faz a parte de tudo, A gente temos que saber viver e viver a vida. E viver a vida bem feliz. Porque a gente aqui nessa vida é só a passagem, todo mundo sabe disso. Então, a gente precisa ter uma convivência de amigos. Não importa o que é que seja alguém. Não pode ser alguém bebe, não pode ser ninguém gay, não pode ser ninguém empreendedor pode ter Deus, mas é um exemplo que ele tivemos vive. que viver a vida, temos que se reconhecer, reconhecer a amizade, o mais importante de nossa vida hoje é Deus, primeiramente e a amizade, amizade, a paz, a alegria, tudo na nossa vida hoje é bom, sei que nós estamos aqui, nós temos é pecado, temos é pecado, erramos, acertamos também. Temos pontos positivos, temos pontos negativos. Ninguém é perfeito. Ninguém nasceu para ser perfeito de fora a fora. O único perfeito que nós temos na vida é Deus. Então, é preciso então, ser fiel se, se é um ou outro. Ser é uma amizade concreta, não é amizade é de falsidade. eu voltei. A coisa que mais eu dei na minha vida é falsidade. Mas que a gente precisa se conhecer sim, um tempo, uma oportunidade, na como virada de ano, nos a cidade. Mas precisamos marcar um encontro de amigos do grupo, pelo menos todos os amigos do grupo, local, a casa, e fazer assim um final de semana, marcar. Eu moro distante da cidade, é 23 quilômetros. Mas se dizer assim, no dia 10 ou 20, qualquer um mês, ou qualquer data precisa, todo mundo está naquele local. Tenho certeza vocês. Se eu dizer assim, é 8 horas da noite, pode crer, sete e meia já estou no ponto. Porque sou pontual.